Quando eu dou desconto, Mário, eu participo de alguma campanha, de alguma promoção, é, eu tenho mais relevância por estar dentro do painel lá de promoções, entrando em promoções? Como é que funciona essa dinâmica hoje? É, hoje, quando vocês entram lá no portal e vêm as campanhas, saibam que, aderindo às campanhas, vocês podem ocupar espaços dentro do site que são muito mais visíveis. Né? Então, ah, vai, fazer, vai aderir a uma campanha que por exemplo, tá rodando na home ou tá num carrossel, ou até mesmo uma campanha grande que está sendo vinculada no e-mail marketing, se você participa da campanha, você já ganha relevância. Você está dentro aí de, um, de uma grande campanha que a gente está vinculando dentro dos nossos sites, tá? Então é muito importante participar das campanhas ajuda pra caramba. É uma baita ferramenta legal para potencializar a venda. Isso realmente dá uma visibilidade boa show. E lembrando que você tem vários tipos de campanhas, então se você é teste, né? Você vai testando e você vai encontrando é, quais até por canal, né? Porque como a gente tem as campanhas para cada uma das bandeiras da marca, então você tem campanhas da Americanas. Às vezes você vai identificar que um desconto à vista foi tipo assim, sabe, um desconto no boleto foi melhor na Americana. Você vai identificar que um desconto num cartão do Shoptime foi melhor, ou um cashback então você tem várias formas aí de participar das promoções. E se você quiser saber aonde aparecem esses banners, é só você entrar na Home de Submarino agora. Você vai ver que tem lá banner, cashback a partir de tanto. Só entram ali pedido é produtos que aderiram às promoções. Senão não tem como, tipo, o b 2 a saber que você tem tá em promoção. Então você tem que colocar essa promoção e ir fazendo o teste, tá? Vai fazendo teste, vai testando, a gente rodou... Na última Black, por exemplo, a gente tinha 67 campanhas diferentes ativas, Nossa. somando os três canais. Bastante, Foi bem doideira, fiquei uma hora e vinte para é. criar todas. A né? gente tipo, ficou malucão <risos> lá criando ah, todas. E são vários percentuais, então Sim. dá para você trabalhar de forma diferente. Se você quiser criar uma personalizada, você também consegue. Então, tipo, ah, não achei nenhuma promoção ali, 5% é muito, não estou conseguindo. Vou criar uma promoção no frete para a cidade tal, ou vou criar uma promoção de 2%. De depara dois por cento, já é uma coisa, já começa a testar.